Aqui é o um maior sofrimento que nós temos, porque nós não temos uma doutora, nós não temos uma barragem, a gente tem que pagar carro-pipa. Eu mesmo tomo banho de balde, porque não tem água para botar no carro. O governo federal começa hoje a mudar essa realidade. Com o investimento de 4,62 bilhões de reais, o Canal do Sertão Baiano vai chegar para melhorar a vida de 70 mil produtores rurais e mais de 1 milhão de brasileiros de 44 municípios. Quando o canal chegar, vai ser a maior riqueza do mundo, porque vai mudar nossa vida, vai ter água na torneira, o bichinho não vai passar cedo, não vamos deixar de cortar no carro-pipa. Além de levar água para quem mais precisa, o canal do Sertão Baiano tem potencial para gerar 45 mil empregos diretos e indiretos. Eu espero uma qualidade de vida melhor para todos nós. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.